Bem-vindo, viu? Gente, fala dessa história do desmatamento, da briga do Bolsonaro com o Macron. Aliás, eu quero pôr aqui para vocês um tweet que é de hoje agora. Aqui, ó. Essa aqui é a Brigitte Macron. Eu dizer um vocês estão conseguindo ver ou está ao contrário para vocês? Dois... Ela está falando aqui que antes de começar, não sei onde ela estava, ela queria falar duas palavras para os brasileiros e para as brasileiras em português. Muito obrigada. Muito obrigada. Está um um bom... agradecendo um bom... as pessoas que apoiaram ela. Por quê? Porque tudo começou, gente essa questão do, do Macron e do, do Bolsonaro, ou foi agravada e o Edu mandou aqui para mim, olha aqui, com esse tweet aqui que foi feito por um Rodrigo Andreassa. É inveja, presidente, do Macron, pode crer. E aí, essa postagem aqui, eu não sei se vocês chegaram a ver, entende agora por que o Macron persegue Bolsonaro? E aí em cima tá o Macron com a mulher dele, que é muito mais velha do que ele, e embaixo o Bolsonaro com a Michelle, toda bonitona, mais nova, etc e tal, né? O cara fala isso, tudo bem, quem é o cara? Tem direito de achar isso? Tem. Direito de expressão, sem dúvida. Agora, pode o presidente da República que representa o país e um povo inteiro comentar este post, assim. Assim. Jair Messias Bolsonaro. Não humilha, cara. KKKK. É o que está escrito aqui. Não humilha, cara. KKKKK. Óbvio que não pegou bem. Óbvio que não pegou bem. Isso é coisa que se faça de uma pessoa educada, de uma pessoa que tem mais o que fazer, porque eu vou te falar, me preocupa, ver o presidente da república, ele não tem mais o que fazer. Tá aqui no, no Twitter comentando fotinho de um qualquer. Não tem mais o que fazer. E claro que pegou muito mal, e pegou muito mal no mundo inteiro. A grosseria, isso é grosseria. E aí, o que aconteceu? O pior veio depois, até. Olha aqui o que aconteceu. Aí vem a justificativa, que foram perguntar ao presidente, mas e aí aquele comentário, né? a mulher dele, A mulher dele, eu não botei aquela foto. Alguém que botou a foto lá, eu falei para ele não falar besteira. É isso que eu botei. Eu não botei aquela foto. Oh, alguém falou que você pôs? Não. Eu falei para ele não falar besteira? Hã? Vocês viram ali ele escrevendo alguma coisa? Ele não fala besteira? Eu não ouvi. Não vi, não li, não. Não. não. Vamos lá. Um não quero levar para esse lado que é, a questão pessoal, familiar, não me meto. Eu sempre fui pro cara para não entrar nessa Falou pro cara não entrar nessa área. Pergunta padrão, vai acabar entrevista. Opa! Vai acabar a entrevista. Foi um comentário para o cara não. O meu comentário que eu falo para não insistir nesse tipo de postagem. Centenas. Tchau, senhor. O senhor pretende pedir desculpas a elas? Desculpas? Nosso presidente Bolsonaro pedindo desculpa? Ah, ah, ah, né? Senta e espera. Que justificativa, não? Falei para ele não fazer isso aonde? Pede desculpa. Não faça mais isso, principalmente. E aí começou uma guerra pessoal entre os dois. Claro! A história das queimadas chegou o Macron, e, sem dúvida, puxando a sardinha para o lado dele também, porque há interesses comerciais da França, né? Em, em, em valorizar o produto local. E, e menosprezar ou fazer o preço dos outros diminuir, cadê meu papel, tá aqui, né? Há um interesse comercial da França nessa história, sem dúvida alguma. Agora, Bolsonaro deu motivo, deu motivo. Gente, vai acabar.